Simpsons! Tu! Sim, tu! Sabes tudo sobre os Simpsons? Hoje vamos descobrir isso. Ora como é que é pessoal? Está-se bem? Estamos aqui para mais um vídeo. E o que é que vamos fazer no vídeo de hoje? No vídeo de hoje o que é que nós vamos fazer? No vídeo de hoje nós vamos estar a fazer um quiz sobre os Simpsons. Vocês podem fazer aí em casa porque isto é um quiz normal, um quiz simples. Ok, eu não vou enrolar muito porque como vocês sabem eu não gosto muito de enrolar. O quiz vai estar aí na descrição caso vocês queiram fazer. Então, yeah, bora então iniciar. Quem fez a série The Simpsons? Simon Fuller, Matt Rooney, J.K. Rowling, Shaw Foi Foi Matt Rooney, certeza. Certo! Quantas temporadas ele tem? 31, saiu agora a 31. Quantos episódios? <risos> agora estão a avisar, man. Como, como é que eu vou subir quantos episódios é que os. Sim, sim, sim. Tem. sei lá, então pera. Se cada temporada tiver 20 episódios, se fizermos 20 vezes 31, ora 20 vezes 3 são 24, 2 vai 3, 76. Tenho que ir à calculadora. <risos> Não, bem, não. um gajo aqui sabe fazer contas de cabeça. Portanto, ora, 31 vezes 20, de... se fizermos primeiro, 31 vezes 10, já há 310. 310 vai dar tipo uns 640. Uh, temos 682, 681. É um destes. Eu vou optar nos 81, era 82. Fogo, man. Mano, eu, tava... eu primeiro estava inclinado para essa. Porquê que... Oh, mano. Eu ia saber... Oh, pá, eu queria tanto acertar. Mas já. A família tem... Pets, pet? Nenhum pet? Tem, tem. É um cão e um gato. Né? É um cão e um gato. É, é um cão e um gato. Tá, hoje aqui sabe-se tudo sobre os assim, O que o Homer diz nessa cena? Mano, não. Oh, oh, isto é muito complicado. ele está tá a olhar para um porco. Eri, o porco-aranha, o porco-aranha. Porco-aranha, porco-aranha. Porco, porco e mais aranha. Eu já ouvi isto. Onde é que eu já ouvi isto? Eu, não faço ideia. Eu acho que a primeira que não é. Eu vou já escolher a primeira. Uh... Ah, yeah, porque tipo, eu como vejo os simples em inglês está um bocado estranho, mas já. Yeah. Vou meter porco, aranha, porco, aranha. Por porco, porco e mais aranha. Sortei! Sorteio! Oh, mano, eu sou um gênio! Nessa parte do episódio, quem ganha uma. Aí hey, é o Peter, de, de Family Guy. E eles estão tipo a lutar, como é que eu sei quem é que a luta no final? Espera, vamos pensar. Se tu e Grifo não faz nenhum sentido, porque tipo, nem sequer a guitarra. Depois temos o Omer e temos o Peter. Olhem para eles. Se repararem bem, o Omer tem uma, duas manchas de morro O Peter tem uma, duas manchas de morro mas tem uma cena no queixo. Por outro lado, o omar é gordo e o Peter também nem conta que eles são gordos, os gordos já à luta cansam-se, por isso de certeza que empatam. Mano, eu, eu acertei! Eu acertei. Uh, yeah. uh, eu acertei. Não estava nada à espera. Foi tipo mesmo um chute mesmo. Mas já, yeah, agora estamos bem. Vocês acertaram esta? E agora, quantos dedos têm os personagens? Ah, esta é fácil, é 4. Porquê é que é 4? Porque tipo, o Deus. Tem 5 dedos, por isso eles têm 4, porque são tipo inferiores a Deus. Porque quando aparece Deus, ele tem sempre 4 dedos. 5. Quantos anos tem a Maggie? Bem. A Lisa tem 8. A Maggie é um bebê. Ainda mama. Eu com 2 anos já não mamava. Mamava? 22 meses. Ok, então eu com 2 anos, anos mamava. Ela terá um ou terá dois? Um ou dois? Ah... Uh... Não, dois, tem dois. Eu nunca vi a Maggie a nascer. Mas já, eu vou dizer que tem tipo uns dois. Tem um. Eu sabia que era um. O nome de Bart é um anagrama do nome Brad, em referência ao criador da série Matt Groening. Eu nunca ouvi essa história. Uh, mas não sei. Por causa, eu gosto do Bart, é o meu personagem preferido. Mas. pá, não sei mesmo. Não, é errado. Não, não isso é estúpido. É correto, a sério. Não, tem grande ego, fogo. Esta série teve um filme? Teve sim, por acaso nunca vi o filme dos Simpsons. E agora a última pergunta, a mais difícil de todas. The Simpsons foi lançado em que ano? 1989, 1987, 1982 ou 1967? Eu não sei. Eu não sei, eu não sei mesmo, tipo, pera, pera, tem 31 temporadas, uh, 31 saiu em 2019. 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, já foram das temporadas? Ok, mais 10, 2000, mais 11, 89. É, é 89, pelo menos pelas minhas contas, se as minhas contas estão certas, está certa. Incrível! Você acertou em 8 e 11! E vocês aí? Quantas é que acertaram? Digam-me nos comentários que eu gostava mesmo de saber. Olha, e já agora, eu sempre perguntei quem é que eu seria nos Simpsons. Sinceramente, eu acho que não seria nenhum, tipo, nada a ver nenhum comigo. Mas já agora gostava de saber. Vamos também fazer esse quiz. Eu também eu também vai estar aí na descrição e vocês façam também. Porque é, é giro sabermos quem é que somos. Você é homem, mulher ou outro? Outro. Outro! What the Ah, yeah, <risos> Não, é mãe Quantos anos você tem? 11 a 20. Eu sou extrovertido ou introvertido? Tipo, eu nos vídeos não pareço. Pareço? Não sei. Mas eu acho que sou assim um bocado mais introvertido, por isso eu vou... Yeah, introvertido. O que você gosta mais de fazer agora? Tocar instrumento, comer a rosquinha, cuidar da casa, brincar, andar de skate? Nada. <risos> tipo, nada de guitarra. Mas tipo, eu gosto de comer. Yeah, se calhar é comer. Sim, comer. Hum, qual animal dos Simpsons você prefere? O ajudante do pai natal ou o bola de neve 2? Eu gosto de gatos, mas eu gosto bem do cão. Tipo, eu acho que na vida real eu gosto mais de gatos. Mas nos Simpsons eu gosto mais do cão. Porque, tipo, ele é fixe, eu gosto do cão pelo me é tipo, até lá, Ok, o, o que você queria ser? O médico? Não. O professor? Não. O diretor? Não. Um apresentador palhaço como o Hã? Ah? Cresti. Ah, yeah, um desenho animado. Ah, yeah, por acaso, eu, eu tenho cara de palhaço. Portanto, é o Cresty. Escolha um amigo para você. Talvez o Carlo. Eu não gosto... Não, o Ralph. O Ralph ia ser sempre rico, com ele, porque tipo ele é. Digamos que ele tem problemas. Então eu gosto de pessoas com problemas. Isto não vai ficar muito bem. <risos> Escolha um personagem: Charles Montgomery, o Smith, o Abraham e a Selma ou a Patty. O, o Burns, o Mr. Burns é rico e eu gostava de ser rico. Everything Fala preferida. Ai caramba! Você gosta desta família? Não. Não gosto. Por acaso gosto. Por isso já. É Sim. E agora é o momento da verdade. Mas antes, antes de sabermos o resultado, vocês viram o meu último vídeo? Viram? Não. Eu acho que vocês não viram. Se não viram, passem lá porque está interessante. Eu explico lá como é que cheguei aos mil subs, o meu segredo. Se querem saber? Um, um truque ótimo para chegarem aos mil subs. Tenho que passar no último vídeo porque esse vídeo é, é um truque incrível para saberem. E agora sim, depois desta pequena publicidade, quem nos escalhou foi... O Bart Simpson. Ok, faz sentido. Uh, você não gosta de estudar e ama pegadinhas, ou seja, partidas. Uma coisa é certa eu não, de estudar eu não gosto. Tipo, quem é que gosta, não é? Um pregar partidas, eu não sou muito de pregar partidas, mas rimo das pessoas a sofrerem de partidas portanto, posso considerar que gosto de partidas e ver pessoas a sofrerem isso é, por acaso é giro, eu gosto façam o teste, vai estar aí na descrição e, e digam-me quem é que vos calhou. eu acho que é engraçado tipo haver esta conexão entre youtuber e visualizador, subscritor, pessoa incrível e então, yeah, basicamente é isso E yeah, digam então, uh, se querem mais disto, porque é importante saber a vossa opinião e saber o que é que vocês gostam se chegaram até aqui, eu acho que é importante deixarem o um like Subscrevam-se, tenham se têm gostado do canal, partilhem e até à próxima!